Boa tarde a vocês que nos acompanham, é Remix no Ar. Estamos aqui da Ampla Norte, município de Mafra, reunião dos prefeitos da Ampla Norte, acompanhado a presença do secretário de desenvolvimento urbano do Estado, Luciano Boligon, que conversa conosco sobre essa presença e bate-papo com os prefeitos, de uma maneira geral também, como é que está Santa Catarina na sua pasta. Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui, a convite do prefeito Jean, do nosso prefeito aqui de Mafra, Emerson e todos os prefeitos da Ampla Norte. Para trazer aqui os números de Santa Catarina, Santa Catarina tem os melhores números do Brasil no que se refere à economia, o menor índice de desemprego do Brasil é o catarinense, melhor desenvolvimento da indústria. Hoje, os números que vieram dos do, do serviços dão conta que tivemos o melhor desempenho dos serviços do centro-sul do Brasil. Não é diferente também do comércio. É, tivemos o melhor desempenho nos empregos, mais de 167 mil novas vagas de emprego em Santa Catarina no ano passado. Esses números gerais também se apresentam no PIB, o PIB, o Produto Interno Bruto de Santa Catarina, no ano da pandemia, o ano desafiador, difícil para todo mundo, que foi 2021. Santa Catarina teve um PIB de quase 10%, 9,8%, enquanto que a projeção do PIB nacional ficou em torno de 3,8%. Isso é, são números que nos desafiam ainda mais nesse ano, e eu trago aqui é, esses números e também a possibilidade de estarmos fazendo, o prefeito Jean, que assumiu a Ampla Norte, esteve comigo lá, solicitando que nós pudéssemos fazer um, um convênio, que nós pudéssemos fazer uma aproximação entre os municípios da Ampla Norte, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que cuida do emprego, que cuida do desenvolvimento das, das localidades, de cada um dos municípios, e que nós pudéssemos estar logo no início do ano aqui. E é isso que estou fazendo, em nome do governador Carlos Moisés, é juntando esforços né, nesse ano, que vai ser um ano ainda melhor. Nós vamos ter grandes investimentos, aí vem o Plano Mil do Governo do Estado, investindo aonde tiver catarinense, os planos aí de todos os municípios, né, onde planos antigos que estavam na gaveta, estão vindo planos estruturantes. Vamos ter muita energia em Santa Catarina, vamos ter a, aqui na Babitonga uma oferta de gás natural que vai é trazer uma verdadeira revolução para a nossa economia, que é muito próximo, né? Nós logo aqui estamos é, no nosso porto de São Francisco, no porto de Itapuá, e vamos ter e continuar tendo essa grande infraestrutura que o Estado está aplicando em todas as rodovias, em todos os portos, além de que continuar aplicando recursos na qualificação profissional, aí na universidade regional de cada uma das nossas regiões, e isso vai qualificar o nosso catarinense, vai ampliar a possibilidade de nós abrirmos ainda mais a inovação, a ciência e tecnologia a todas as regiões. Então, essas notícias trazendo aqui, aproximando os municípios, fortalecer economicamente ainda mais Santa Catarina. Estou muito otimista com o ano de 2022, porque nós viemos de um ano desafiador, onde Santa Catarina teve o melhor desempenho nacional, né, no que se refere à economia, e entramos no ano de 2022 com uma grande capacidade de investimento em todos os municípios, e não é diferente aqui, e com uma grande capacidade de ampliação econômica, e isso vai resultar ainda mais emprego e mais economia, sem nunca se descuidar da saúde. Santa Catarina também tem cuidado de cada um dos municípios. O senhor falou o destaque de Santa Catarina e o município de Mafra, também reconhecido a nível de Brasil, como o município para abrir uma empresa com maior rapidez. Como é que o senhor destaca esse momento? Eu cheguei aqui hoje e cumprimentei o prefeito Emerson. Já vim ouvindo ele né, é, nas rádios locais aqui, já amplamente divulgado no Estado e já cumprimentei. Eu que conheço o Emerson, antes mesmo de ele ser prefeito, não me surpreendo com essas com esses índices que ele vem atingindo, porque justamente entendia que ele tem uma gestão política, mas, acima de tudo, uma gestão muito voltada para o desenvolvimento econômico, voltado para as pessoas e para a sua cidade. Então, agora, esse título né que ostenta a Mafra né de ser uma cidade 4.4, né 4 horas e 4 minutos para... Para abrir uma empresa, nada mais é do que a cara, a né, Mafra, a cara do nosso prefeito que vem desenvolvendo a cidade a partir da segurança do emprego. Porque não tem mais nada sagrado né, do que você garantir a mesa do trabalhador, você garantir o emprego do trabalhador, tu garantir que a mãe consiga botar a comida na mesa do seu filho, né? que você possa abrir a geladeira e ter a segurança de que você tenha comida. Isso você precisa ter salário. Para ter salário, você tem que garantir o emprego. E para garantir o emprego, você tem que ter a desburocratização. As empresas precisam estar mais leves, com menos encargos, né? mais leves para, para vir ao mundo, né? para poder ter os seus alvarás. Então, Santa Catarina tem feito a sua parte e Mafra tem saído, inclusive, melhor do que encomenda, mas para quem conhece o Emerson, saberia que ele estaria nesse caminho. Estou muito feliz de poder comemorar com o Mafra, com ele e com todos os empreendedores aqui de Mafra, esse, essa primeira colocação no Estado. Secretário, sabe que está só nós dois aqui conversando, bem tranquilo e tal? Uma pergunta, aproveitando esse momento da reunião dos prefeitos do Planalto: qual prefeito que pediu mais? Todos eles pedem é, o auxílio necessário para o desenvolvimento. né? E não é, é não é nenhum pedido absurdo, pelo contrário. né? Aonde tem um catarinense, o Estado tem que estar lá. Essa é a determinação do governador Carlos Moisés. Ele não vê pequena, média e nem grande cidade. Ele entende, tem dito isso para todos nós, colegas de governo, né? não é só para mim, para todos os secretários, o seguinte, onde tiver um catarinense que quer trabalhar, nós precisamos estar lá com ele. Então, eu estou aqui com os prefeitos justamente com esse intuito. Os prefeitos estão vindo com projetos inovadores, projetos de desenvolvimento econômico, né? auxílios, todos possíveis. E eu estou levando na minha pasta aqui os projetos para desenvolver a nossa região da planalto uma região que tem um grande potencial, tem um grande potencial, é bom que se diga, está estrategicamente... É, próxima de, de cidades importantes, como Curitiba, Joinville, Florianópolis, está com duas rodovias federais é, que são corredores de desenvolvimento, como é o caso da BR-116 a 280, e esses fatores, eles é, são por si só motivadores da economia. Então, o que nós precisamos é trazer os recursos do Estado. E os prefeitos, representados pelo prefeito Jean, que é o presidente da Planorte, ele nos diz assim, Luciano, nós precisamos injetar recursos do Estado aqui para provocar o desenvolvimento que potencial nós temos. Vontade de trabalhar, disposição, seriedade. É, somos é, gente séria que sabe trabalhar, só precisamos que o Estado tenha esse olhar O governador tem nos pedido para que a gente ande no interior Onde tiver um só catarinense trabalhando, lá está o Estado E é isso que estamos fazendo aqui Todos os pedidos dos prefeitos, não há nenhum que é maior nem menor Todos eles são justos e os pedidos deles serão todos avaliados E na medida do possível entregue junto com o Estado para encerrar, meu secretário Luciano, o senhor falou onde tem um catarinense, está o governo do estado presente com toda certeza, são quase a casa de 300 municípios no estado catarinense. Como é que está? Eu sou preparo físico para atender a agenda, como por exemplo, hoje o senhor esteve aqui pela manhã, já está viajando, a reunião aqui continua, mas o senhor tem outros compromissos. Como é que está esse preparo aí? Está muito bom, eu acordo cedo e durmo tarde com muito entusiasmo, né? porque sirvo a um estado que que nos entusiasma, um Estado que, além de tudo, é uma referência. E, acima de tudo, é um Estado que serve de modelo. Né? O país que nós queremos é esse país que nós estamos construindo aqui em Mafra, aqui na Ampla Norte, aqui em Santa Catarina. É justamente um país exemplo, inspirador, que é Santa Catarina. Então, viver em Santa Catarina, estar em Santa Catarina, por trabalhar em Santa Catarina, se eu pudesse, eu nem dormia. Né? porque gosto muito de trabalhar com muito entusiasmo, muita alegria com esses parceiros, é né? que nós temos uma qualificação de políticos, né, que entende e se entregam pela sua região. Então, é, unir os esforços com os prefeitos, com as autoridades locais, empreendedores e crescer. É muito bom ser catarinense, é muito bom estar aqui no Planalto Norte. Muito obrigado, secretário. Obrigado, um abraço. Tá certo, então nosso é remixo. O registro da presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Boligon, conversando com os prefeitos da Ampla Norte, aqui na nossa, toda a nossa região, trazendo essa satisfação nesse momento a vocês que nos acompanham no RMIX no Ar, que tem o apoio de Cicóbica de Norte, são mais de 5 mil associados, faça parte você também. Temos o apoio também de uma empresa de 32 anos, Raiz, no município de Rio-Negrense, Aéu Química, e também da tudo, papando sempre os melhores preços.